E a gente vem criando, na verdade, várias maneiras de ser acompanhante terapêutico. Não há uma, uma lei que diz que o acompanhante terapêutico deve ser assim, uh, tratar pacientes apenas assim. A gente vem criando o acompanhamento terapêutico. E de acordo com a nossa experiência, desde a, desde a década de 90, o acompanhamento terapêutico ainda é uma, uma forma de cuidado, de intervenção, de tratamento, principalmente para sujeitos que se enquadram nessa situação histórica de esquizofrenia, bipolaridade, depressão grave, autismo. Mas não só. Então a gente já encontra várias formas de atendimentos, então, para além do consultório, de sujeitos que não apresentam uma alteração grave.